Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, e nesse vídeo você vai saber exatamente o que impede a sua vida de andar para frente, ficando muitas das vezes em situações vulneráveis em que qualquer um indivíduo que queira te prejudicar, conseguiria fazê-lo. Mas antes, aproveita para se inscrever em nosso canal caso não seja inscrito e deixar o seu like por favor, sem mais enrolação vamos direto ao que interessa. O primeiro não é, não reclamar. Isso, pois certamente, a reclamação não te leva a lugar nenhum, a não ser a mais dificuldades e até mesmo a ser visto como uma pessoa inconveniente e só sabe reclamar e questionar. Sem falar, é óbvio, que ninguém de uma inteligência expressiva ou que entenda pelo menos o básico do mundo como ele realmente é, ficaria ao lado de tal indivíduo gastando seu tempo com essas reclamações. E sabe quem ficaria ao lado de tais pessoas? Exatamente isso. Outras que só sabem reclamar assim como ela. Por vezes, tais indivíduos medíocres são facilmente identificados pelos demais. E se esse comportamento for em um lugar como no trabalho, com certeza essas pessoas estarão no mínimo com uma mira na testa pois mesmo que essa não seja mandada embora, muito dificilmente ela subirá de cargo, pois ninguém produtivo quer um reclamão ao lado. O segundo não é não criticar, e na boa, o mundo já tem muitos críticos e pessoas que são desanimadoras. Se não for para falar ou fazer algo no mínimo agradável, permaneça em silêncio e não fale nada. O ideal é opinar apenas se nos pedem ou em momentos dos quais avaliar e criticar é parte da função, como acontece nos casos de aprendizagem. As motivações que levam as pessoas a agir de modo crítico em relação aos outros são variadas, e qualquer que seja a motivação, os indivíduos que costumam agir de modo crítico acabam sempre errando, pois tornam a relação com o outro vulnerável visto que as críticas, mesmo que construtivas, são quase sempre recebidas e interpretadas como agressão. Praticamente todas as críticas que alguém recebe sem ter solicitado geram um desconforto destrutivo e, por isso, comprometem os relacionamentos. O terceiro não é não julgar. Se a pessoa ao seu lado errou, não fique querendo apontar o defeito dela ou mesmo chegar a descer julgamento sobre tal erro. Ao invés disso, aponte o seu nariz para o caminho que estava seguindo e prossiga. E como dito, ao menos que essa peça sua opinião, não faz sentido você querer opinar algo que nem sequer deveria. É como se julgar o outro garantisse um conforto de que eu estou no caminho certo como se existisse apenas um ponto de vista e uma verdade, quando nós sabemos não ser bem assim e que a dor de errar vai nos dar o um molde para ser uma pessoa melhor ou pior, seja este dependendo do ponto de vista em que a pessoa decidir olhar para o ocorrido. O quarto não é não se sentir incapaz. Esse é o tipo de coisa que certamente não deve ter a sua permissão para continuar em sua vida. Esse sentir incapaz pode esconder o medo do futuro, o medo de rejeição, de nada dar certo, de ficar sozinho, de perder o emprego, de se sentir culpado pela reação de alguém e de dar a própria opinião, ou seja, medo de ser você mesmo. E o que eu tenho a te dizer é, não queira deixar de viver coisas incríveis, por ter esse tipo de sentimento, pois o que certamente a sua mente é capaz de criar, as suas ações são capazes de realizar. O quinto não é, não olhe para o ontem, pois certamente o que você deve conquistar sempre vai estar à sua frente. O que deve te motivar todos os dias é poder conquistar o que sempre quis e mudar sua vida, o passado, não voltará a acontecer. E caso este esteja te atrapalhando a prosseguir por exatamente você deixar de fazer o que deveria estar fazendo, simplesmente por optar em remover coisas do passado, desapegue-se dele e de tudo o que aconteceu. Não permita que o passado te atrapalhe em sua trajetória para o sucesso. O sexto não é não desistir. Pois certamente, caso você venha a desistir, você não vai estar somente desistindo de praticar a ação, o trabalho ou a coisa em si. Você vai estar desistindo de muito mais coisas, isso é, de tudo que aquilo poderia proporcionar em sua vida. Caso você ache que está difícil demais, ou mesmo que aquilo não está te trazendo resultados satisfatórios, saiba que poderia ser somente questão de persistência para dar certo. Então confie no processo, destine o seu comprometimento e sua motivação, a visão de que você tem, sobre os melhores resultados que aquilo poderia te proporcionar. O sétimo não é, não perca a fé, pois muito além de tudo que eu te disse, independente do esforço e comprometimento que você tenha, para que tudo se encaminhe, corra bem e dê certo, exigirá fé, e isso vale para o seu trabalho, e para todas as outras questões da sua vida. O seu trabalho irá tomar uma grande parte da sua vida. E o único meio de ficar satisfeito é fazer o que você acredita ser um grande trabalho. E o único meio de se fazer um grande trabalho é amando o que você faz. Caso você ainda não tenha encontrado o que gosta de fazer, continue procurando. E bom, espero que esse vídeo possa ser útil para você. E se gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Um grande abraço. Do Jovem Cultural, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.